Neste exercício é-nos dado um sólido e neste sólido temos um cilindro e depois temos uma semisfera. Então, os dados do problema são: dizem-nos que estes pontos que aqui estão, o A, B, C, D, formam um retângulo. Dizem-nos que o raio da base do cilindro é igual ao raio da semisfera, que é 3 cm. Logo daqui, a aqui são 3 cm, assim como daqui até aqui. E depois dão que o volume total do sólido é igual a 285. E pedem-nos a altura do nosso cilindro. Então vamos lá ver. Se o volume do total do sólido, o que é que isto é? É igual a 285. Então eu sei que ao somar o volume do cilindro mais o volume da semisfera, que é o volume de uma esfera dividido por 2, dá 285. Podemos equacionar esse problema desta forma. Então vamos por partes. Primeiro. O volume do cilindro, o que é que nós temos? Temos a área da base, que é PR ao quadrado, e a altura, que é aquilo que nós queremos determinar. Depois, vamos ver qual é o volume da esfera. O volume da esfera é-nos dado todos os dados, porque para calcular o volume da esfera basta-me saber o seu raio. Eu sei que o raio é 3. Logo, o volume da esfera dá 30π. Então vamos voltar à expressão anterior, à equação anterior, que era esta: que o volume do sólido é igual à soma dos outros dois volumes, o do volume do sólido todo. Então vamos lá ver. O volume do sólido sei que é 285, que está no enunciado. O 9π vezes a altura é o volume do nosso cilindro, mais o volume da minha semisfera, que é 30π sobre 2. Fazendo os cálculos, o que é que eu obtenho? Obtenho uma equação que posso resolver em ordem aqui ao nosso H, para, para, para determinarmos o nosso H. Então, vamos determinar o nosso H. Atenção que aqui o 9π é uma constante, irá passar para o segundo membro a dividir. Fazendo os cálculos, eu aqui fiz uma aproximação às milésimas, para não perder casas decimais. E ficamos com 8,4 cm, que é a altura do nosso cilindro, que era o dado que era pedido.